o hey, rei hey, detetivezinhos seja é bem vindo a mais um vídeo e hoje a gente vem aqui trazer um código a vocês mas é um código diretamente do computador eu não tô fazendo o chute porque porque eu quero testar se o vídeo de código assim é, consegue mais visualizações porque o chute não notifica então o novo código que é que é esse código aqui a boa tarde Tóquio 2020 só vou copiar e colar tá no Twitter os códigos todos os códigos no Twitter e aqui no canal também tem uma playlist ó oh, muita coisa que isso parece duas bundas que acontecendo minha mente tem a medalha tem esse creme dental aqui tem uns pompons que é isso gente aqui a medalha que é um inter para pescoço eu tô com o microfone que é um inter para ladeira. vou procurar os inter os pompons são inter para a nadadeira para você torcer. Os pompons inter para a nadadeira deixa eu ver os outros. E esses daqui são inter para o rosto. Ah, entendi. Eu não entendi também. É, é alguma coisa da bandeira. Oi. Pronto, virei aqui uma galinha, gente. Uma galinha com a cabeça pintada eu gostei do Deixa eu ver. ah, do vermelho é mais chamativo é um salve pro joão de 2010 e as missões ainda não foi liberada gente a gente pode conseguir os espera peraí eu consegui o inter no terceiro dia aqui é do no segundo dia do quarto dia ainda não tá disponível. Temos que esperar, gente. Ah, e o outro então eu esqueci. Foi o 500 de moeda. Então é isso, gente. Se você gostou mais desse tipo de vídeo, assim deixe muito like. 50 likes aí. Vamos ver se vocês conseguem. Provavelmente não vão conseguir. Eu sou flopado.